Fidel era um homem de pé em la terra. É um homem que reunia duas coisas que não é, não é fácil encontrar. Essa capacidade intelectual foi um excelente aluno dos jesuítas do todo e ao mesmo tempo uma forte intuição. Uma pessoa que era capaz de mover montanhas em função de ajudar pessoas, salvar quantos guerrilheiros de El Salvador, An Benito tratasse aqui de Nicarágua, os ninhos de Chernobyl, enfim, essa esse espírito de solidariedade que os cubanos têm com as vítimas do mundo. Isso é uma coisa que vem de, dessa formação de Fidel. Como eu me sentia com o Fidel? Eu me sentia como um irmão menor ou, ao revés, ele era, para mim, meu irmão maior. Era uma amistade assim, muito cercana, muito relaxada e também me perguntava muito sobre o Brasil, de minhas opiniões sobre a conjuntura latino-americana, mundial. Era muito perguntador. E também me dava muita coisa para ler, cables, papéis, anotações. Cuba, assim, é privilegiada de ter dois homens como Martí e Fidel. Sabe, vocês têm uma força simbólica de intelectualidade, de coerência, de princípio ético de opção revolucionária, esses dois homens. É... Um cubano tem paradigmas para saber por onde caminhar. É por aí. A cada vez que me despedia de Fidel e a cada vez que me despido, digo que Deus bendiga a ti e ao povo de Cuba. Sempre digo isso.